Oi, gente, eu sou Sheila Ferreira e estou aqui hoje para gente fazer alguma uma aula diferente. Hoje eu vou estar tá ensinando vocês a imprimir os nossos moldes impressão pôster, a juntar os nossos moldes impressão pôster e também. A cortar os nossos moldes e cortar a nossa peça, tá? Eu fiz essa peça, vocês até viram aí no Instagram, né? Eu costurando ela, eu fazendo ela, a nossa primeira peça. Eu já medi ela, já coloquei na Sofia, já vi como que ficou. Já sei onde tem que mexer, onde tem que deixar. Ficou bonitinha, né? Teve algumas arrumaçõezinhas pra fazer, eu já fiz. Então, vou tá imprimindo essa peça, eu vou tá gravando pra vocês. Mostrando pra vocês como que a gente imprime. Né? Aí eu vou estar tá imprimindo ela, vou estar tá montando o um molde depois de impresso, né? Se vocês têm alguma dúvida de como montar. E vou estar tá cortando o molde, também vou estar tá cortando a peça, né? No tecido pra gente tá indo pra costura. O passo a passo da costura vocês vão ter que ver lá no YouTube logo, logo. O vídeo dessa peça vai estar tá lá no YouTube e vocês vão poder acompanhar comigo mas o início de tudo vocês vão estar tá vendo hoje aqui como que eu faço vão tá acompanhando comigo hoje nessa aula super especial que eu vou estar trazendo para vocês essa é a nossa primeira peça aqui do nosso apelido novo então todo carinho né então vamos lá vem comigo vamos começar imprimindo o nosso molde tá bom logo logo essa modelagem estará lá no nosso site. Por enquanto a gente vai gravar o vídeo, depois a gente vai graduar a modelagem para colocar no site e o vídeo do passo a passo da nossa desse molde aqui dessa peça aqui vocês vão acompanhar lá no YouTube. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês como que eu faço para imprimir, colar, cortar o molde e cortar no tecido, tá bom? Bora lá. Então vamos lá que a gente já arrumou o molde, aí então a gente vai Imprimir esse molde aqui, tá? Aqui ele tá na impressão pôster, tá? Aí você vem em tamanho, tamanho real, né? Este é impressão pôster, tá? Então, você tem que ter o Adobe atualizado, tá bom? Impressão pôster tem que ter o Adobe atualizado. Primeira modelagem que eu fiz dessa peça, né, pra gente testar. A gente testou e já arrumou o que tinha que arrumar e agora a gente vai imprimir. Aí, você vai em poster, Vai dar 6 a 4. Aí, vem imprimir. Vamos imprimir a nossa peça. Já trago pra vocês mostrando como que monta essa peça depois de impressa, tá bom? Como que monta essa, esses moldes pra você cortar, tá bom? Bora lá! Aqui já tá tudo impresso, já imprimiu tudo aqui. A gente vai montar a nossa peça. Vamos lá na mesa montar, então, os nossos moldes. Vamos lá, então. Então, aqui, vamos... Juntar nossos moldes, tá? Na impressão fácil, vocês vão ter uma mapinha. Se vocês quiserem imprimir o um mapinha também, no um mapinha mostra qual é a, a folha que vem depois da, da folha, né? A ah, tem impressão fácil que vai ter numeração, outras não. Tem número. Tem numeração: um, dois, também para você seguir. Quando é impressão pôster, não tem a numeração, mas do jeito que ela imprimiu na impressora. Assim, uma em cima da outra, você traz pra mesa, ou pra um lugar grande, pra você poder juntar. E vai seguindo, tá? Vai seguindo, ó. Tá? E vai colocando uma do lado da outra, uma em cima da outra, assim, ó. Risco, risco, tá? Vai fazendo isso aqui. Tamanhos, esse aqui é o tamanho 4, que é o tamanho que vai dar pra minha Sofia, que tá vestindo o tamanho 4, porque ela tá com pelo alto agora. Em geral, ela veste tamanho 3. Mas, quando ela tá com pelo alto, e ela deu engordada, né? Porque ela é castrada. Então, a quando ela tá, tá com pelo alto, ela veste tamanho 4, né? Então, olha só. Juntei a primeira parte, né? Vou colocar mais para baixo aqui, pra primeiro. Eu já vou juntando e colando, né? Mas aqui eu quero mostrar pra vocês como que vai, vai ir tomando forma. Então, vocês pegam da impressora, conforme vem da impressora, vocês vão colocando uma do lado da outra. Quando você vai imprimir, ele já te dá um mapinha ali, né? Quando é pôster, ele já te dá uma pinha. Você pode também tá seguindo aquele mapinha que o Adobe te dá ali, né? Coloca, tira uma foto pra você seguir aquele mapinha. Não tem segredo, gente. Só cuidar aqui com os riscos, né? Os riscos tem que estar tá certinho, ó. Cuidado que vocês têm que ter também, é ver se a impressora, ela tá alinhada, tá? Para os riscos dão certinho. Olha aqui, ficou assim. Agora, a gente vai usar fita, pode ser aquelas fitas durex, ou essas fitas de pintura mesmo, tá? E vai vir colando, Mexeu aqui, arruma de volta, tá? Não precisa ter pressa. Tu vai montar isso uma vez só. Depois de montado, se você quiser passar com um papel mais grosso, né? Papel sulfite, papel mais grosso, pra você armazenar melhor o teu molde, né? Pronto, seu molde tá montado. Não é difícil, gente, viu? Não é um bicho de sete cabeças. Aí, agora é só você cortar aqui certinho e pronto. Se você quiser colocar num, teci, num papel mais grosso, aí você só faz o risco em outro papel mais grosso para você armazenar o teu molde. Ok, gente? Agora eu vou cortar o meu molde aqui pra gente já cortar a nossa peça. Eu já deixei o material arrumado aqui. Ontem já, né? Depois que eu fiz a peça piloto, a peça, a primeira peça, já deixei aqui tudo arrumadinho, meu material que eu vou usar para essa peça, pra gente estar tá arrumando o molde, imprimindo o molde, que é o que a gente fez aqui, juntando os moldes, cortando o molde, para daí cortar a peça pra gente ir para costura, tá bom? Bora lá, então. Vamos cortar o nosso molde. Então, tá aqui os nossos moldes cortadinhos. Tá aqui os moldes cortados. Agora é só cortar o nosso tecido, ok? Agora vamos cortar a nossa peça. Nosso aqui a gente tá usando lanto tá vamos achar o nosso Fio da peça, aqui é o nosso fio. Eu vou cortar uma peça só. Deixa eu colocar mais aqui para vocês verem. Vou cortar uma peça só. Então, vou... a nossa frente, as nossas costas, aliás, ela é dobrada. Vou alfinetar. A gente vai usar lantuíde, tecido da Felipe Malhas, tá? Esse modelito foi a Jô da Felipe Malhas, que pediu pra gente desenvolver e mandou os tecidos pra gente, tá? Então, você quiser fazer a peça igualzinha, que a gente vai fazer aqui, é só falar com a Jô da Felipe Malhas, ok? Aqui eu já vou cortar, tá? que a gente vai precisar só isso aqui para fazer a nossa peça de lã tá? 65 de comprimento, 44 de largura. É isso que a gente vai precisar para fazer essa peça na lã tá? Então aqui a nossa frente ela é Quatro vezes, mas é duas vezes na lantuíde e duas vezes no forro. Duas vezes nas nossas costas. Uma vez na tuíde, uma vez no forro. O forro aqui eu vou usar cetim, mas você pode estar tá usando outro tecido, tá? Pode estar tá usando na outra peça ali. Eu usei nela né? Então, você pode estar tá usando até uma franela, Pode estar tá usando tricoline, cartel, né, é, é fogo. Então, aqui, gente, ó, vamos cortar a nossa frente. Ensinando vocês essa aula aqui, eu estou ensinando como você imprime, como você monta a impressão pôster. Aqui já temos a frente: como você imprime, como você monta a impressão pôster e como você vai cortar os seus teus moldes, tá? Isso serve para todos os, os outros modelagens, tá? Esse é dobrado, tá? Agora vamos pegar o nosso cetim, né? A gente vai fazer com cetim. Então aqui eu já separei um pedaço de cetim. A gente tá cortando aqui. Então, vamos colocar. A forma de você cortar o forro é você fazer a peça toda, né? Faz a peça ali e corta o forro. Com a peça com o ombro pregado, né? Prega o ombro e corta o forro. Então, aqui a gente coloca os alfinetes certinho, tá? E aqui a gente vai cortar o forro. E aqui a gente vai cortar o forro. Porque é uma peça só, tá, gente? Aqui é porque eu tô fazendo uma peça só. Se vocês vão fazer mais do que uma, vocês fazem um texto tá? Aqui é pra... Sempre que tem dobra, é porque o tecido tem que ser cortado dobrado, tá? E o forro aqui tem que tá cortado certinho, pra não dar diferença na peça depois, tá? Cortado. Reserva. E vamos cortar o fogo da frente agora. Poderia ser com preto, né? Já que o nosso nosso tweed, ele é mais preto. Mas, então, fogo da frente. Olha lá. vamos pegar a frente aqui. Certo. A frente daqui. Assim. E vamos cortar o forro da frente. Que é dois, né? Então, coloca dobrado assim pra sair espelhado, pra sair certinho, tá? Tá? As nossas sainhas, que a gente vai fazer de cetim. Uma vez dobrado, inteiro. E uma vez dobrado, ele tem uma marcação aqui, que é até ali até aqui. Uma vez dobrado inteiro, uma vez dobrado para gola, tá inteiro é para saia e aqui onde tem a marcação dobrado aqui é para gola. Então vamos arrumar aqui. A saia. Então, tá aqui os moldes cortados. Esse aqui em certinho, tá? Que é a parte da frente, né? A parte do babadinho da frente. Então, é duas vezes dobrado aqui, né? Eu cortei uma vez, que daí eu dobro aqui. Dobrado aqui e aqui. Na costura eu vou mostrar pra vocês como que é. Esse aqui é a nossa gola, é a nossa gola e o nosso. O nosso a nossa sainha, né? Uma vez ela é inteira, aqui tem uma marcação pra você dobrar, né? Uma vez ela é inteira, dobrada aqui, e outra vez ela é até aqui na marcação, que é até aqui, né? Que é a gola. Sainha maior e a gola menor, tá? Também vou mostrar pra vocês na costura, tá bom? Tá bom? Aqui uma vez, teci, ah, duas vezes tecido tweed e duas vezes, né? No nosso cetim, tá bom? A nossa frente, e as costas, uma vez tweed, uma vez cetim. E tá aqui os nossos moldes cortados, tá bom, gente? Então é isso, gente. O passo a passo na costura eu vou mostrar pra vocês na costura. Lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Então fique ligadinho, logo logo, passo a passo dessa peça aqui, lá no nosso canal Animania Pet Mold, tá bom? Então eu espero vocês lá, tá bom? Logo logo. Então é, até aqui é isso aí. Se tinha alguma dúvida de como montar os moldes, de como cortar os moldes, como imprimir os moldes e como cortar a peça, essa aula foi pra tirar todas as dúvidas, pra mostrar pra vocês como que eu faço, tá bom?